Fala aí galera, vocês estão bem? porque que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trarei pra vocês, como prometido, né? Eu vou explicar aqui através de uma teoria como é a raça do Diago Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, a gente vai ver uma teoria organizada com fatos e certas mitologias envolvendo Ben 10. essa teoria, ela usa de dados oficiais, você pode confiar. Mas ela, em si, não tem confirmação canônica. Afinal, ela é uma teoria, né? E só seria oficializado caso algum diretor de Ben 10 afirmasse, tá ligado? Então, você tem total livre-arbítrio para acreditar nela ou não. Você que decide, beleza? Deixando claro isso, vamos lá. Ó, o Diagon, ele é um dos maiores vilões de toda a saga Ben 10. Isso a gente não pode negar. Ele transformou toda a humanidade em os lacaios, dominou a Gwen e até descreveu o Elo como o ser mais poderoso do mundo. O ser mais poderoso do seu, mundo está sob meu o seu. Minha Como ele é da outra dimensão, falar mundo, para ele pode ser sinônimo de planeta, né? ele poderia estar se referindo à dimensão principal. Só que assim, em relação a isso, o Matt Schwinn, ele disse mais tarde que não pensa assim. Embora tenha sido ele que escreveu o episódio Mas ela lembrar que a Gwen no totalidade de uma anodita Ela seria incrivelmente poderosa E querendo ou não, a afirmação do Diagon faz sentido Dá pra no futuro trazer um vídeo falando do potencial máximo de uma nodita. Viu? vou fazer esse vídeo aí, tá prometido Me cobrem pra eu fazer depois, tá bom? Bom, e o Diagon ele foi descrito pelo Azimuth Como um ser que dominou inúmeros universos Antes de enviar o Prime As criaturas que enfrentam são nada comparadas ao mestre delas Ele já escravizou muitas dimensões E quer escravizar de acordo com o Vilgax, o bem com os poderes do Diagon poderia eliminar o próprio conceito de maldade da existência. É até difícil de criar, às vezes, que uma criatura tão forte foi derrotada por algo tão simples como a máquina de absorção do poder do Vilgax. Mas aí, todo mundo tem suas fraquezas, né, galera? E assim, quando a gente era criança, era complexo, né? Entendeu? porque é que o Ben ele não concordou e ia acabar com todo o mal? Isso não seria algo bom? A gente pensava assim, né? Eu pensava assim, pelo menos, não sei, não sei vocês, mas quando criança, eu pensava assim, o Chico quer que o Ben não concordou, porque ele não é um herói, se não tiver mal, não vai ser uma coisa boa? Só que agora a gente pensa diferente, né? Não seria assim. Se ele fizesse isso, ele acabaria com o livre-arbítrio de todo mundo, seria um fantoche, né? controlado por uma vontade que não é a sua vontade própria. Isso é uma paz forçada, tá entendendo? Porém, mesmo sendo tão grandioso como um Bilão, a gente sabe bem pouco né, sobre ele a sua espécie. Por exemplo, a wiki ela considera sua espécie simplesmente como um demônio, né, porque é por causa que é a única coisa que todo mundo na série chamou ele que sou próximo ao suficiente de uma espécie mas isso aparenta ser mais um adjetivo dado a ele, devido aos seus feitos maléficos, né, do que de fato, o nome da sua espécie. E tudo isso levanta a questão do que exatamente seria a espécie do Diago Ó, oh, para começar a análise, temos que é um dos lugares mais interessantes de Ben 10 o LED Domain. Quando a Encantrida sacrifica todas as almas da dimensão são sendo 600 milhões de almas que na verdade é um número bem pequeno, né? Para um lugar que é confirmado ser tão grande quanto o universo, que aparece para recolher todas as almas é ninguém mais ninguém menos que o próprio Diagon. A encantriz chama ele como o ancião. Ele até demonstrando grande sabedoria sobre a lei de troca equivalente da magia. Daí ela oferece todas as almas para ele em troca de trazer o pai morto da encatriz. Né, que a gente chama aqui traduzido o no nome dele do o feiticeiro. Que o Diagon surpreendentemente faz facilmente. Isso não apenas coloca o controle sobre o fluxo de alma entre o mundo dos vivos e pós-mortos. Isso num momento. Onde ele está quase sem poder, né? Por causa que nesse episódio dele, ele está selado e sem o coração que é a principal fonte do seu poder, né? Mas isso também dá a nós a noção de que a identidade da sua espécie pode ser tão primordial e fundamental para a realidade de alguma forma Sendo ele uma entidade anciã, que é até mesmo alguém como a encantriz que tem a runa afro, que comanda toda a mana e a magia eu precisarem consultar para acessar o um nível de poder maior então ele é muito importante. Então sendo assim, a primeira afirmação que a gente pode ter é que a espécie do Diagon são entidades fundamentais que elas estão acima de conceitos importantes da realidade e os comandos. O Diagon pode ser da magia e outros podem ser de outros aspectos como energia cósmica, ou fluxo temporal, ou nexus multiversal. É um exemplo, tá ligado? Mas se essa espécie é tão importante assim, então qual é o papel deles na criação de todas as coisas? Vamos analisar. Primeiro, qual é a fonte? Sabemos que todos os universos em Ben 10 são frutos dos experimentos dos contumelhos, né? Sendo eles teoricamente falando, né? A representação da Mioff-Eyes, que são os criadores de Ben 10 eles têm até 4 membros, assim como a mioff já pararam pra pensar nisso? Que cegueira foi essa, Daniel? Os contumelhos são em 3, até um vulciman veria. Isso e é porque ele nem tem olhos. Mas isso foi bom porque deu mais tempo de vídeo. A realidade depois de criada foi alterada muitas vezes pelo Sabo Celeste, a gente sabe muito bem disso que teoricamente falando são os roteiros roteiristas e desenhistas da série. Mas se essas são as fontes de tudo que existe no universo de Ben 10, o que é a fonte disso? Segundo Derek J. White, os sapos perceberam o quão perigoso seus poderes eram e aí invocaram grandes restrições. Ou seja, tecnicamente são espécies que surgiu e evoluiu que nem todas as outras. E os quanto mais vêm do plano superior da quinta dimensão. Mas de onde vêm essas coisas? Teoricamente, a origem de todas as coisas em Ben 10 é o centro da criação. É o local que, segundo o paradoxo, é o lugar onde, onde as ideias se tornam realidade estar dizendo onde fica o centro da criação. É a fonte do maior poder do universo. É onde as ideias se tornam realidade. provavelmente a fonte de toda a existência. E esse conceito na verdade reflete bastante no personagem que inspirou o Diagon, que é o Cthulhu, basicamente, nos mitos de Cthulhu, entidade descendente de Azathoth, uma entidade que está dormindo e seu sonho é toda a realidade, com as suas ideias se tornando verdade assim como o centro da criação. Isso tudo é muito interessante, né? Por causa que é possível que o centro da criação, uma vez, foi uma entidade que deu origem à espécie do Diagon. Como, você se pergunta? Ora, da mesma forma que o Diagon agora é só um poder que existe dentro da escalão, ele costumava ser uma entidade, mas transformou em uma coisa. Então, essa teoria aqui, elaborada aqui, o Diagon e os seus iguais são descendentes que transformavam suas ideias em realidade, assim como é nos mitos do Cthulhu. Cada um desses 10 virou um mestre de algum aspecto da realidade E eventualmente, por algum motivo, essa entidade primordial morreu E o poder virou o seno da criação Onde 10 virou realidade Então os Sapos evoluíram lá E agora são os que controlam esse poder sobre a realidade comandando ela Então essa teoria viu galera, é muito massa né? Na minha opinião eu achei bem legal, bem construída, bem conexa E conecta, tá entendendo? Tipo as entidades em Ben 10 Que foi um vídeo que eu trouxe essa semana sobre as entidades e tudo mais e o Thiago mostra assim, ele sendo muito poderoso, sendo um demônio extradimensional Ele tem que ter a sua importância no universo Ben 10 Mas como eu falei né galera, essa teoria aqui, você decide, você acredita, não tem todo o livre-arbítrio e tudo mais É como diria o Ben Com o um livre-arbítrio que é inerente a todos Então deixa aí nos comentários o que, é que você achou Comenta também quais próximos temas eu posso trazer aqui para o canal você tá gostando desses conteúdos assim, mais informativos, mais teóricos, viu? E pode ficar tranquilo que vai ter muito conteúdo muito da hora de Ben 10 aí. Também vai ter uns stop aí futuramente, viu, galera? Se preparem que o conteúdo de Ben 10 aqui vai estar tá muito massa, viu? Então é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você possível. Seja membro, ative o sininho. Falou e tchau!